Como verdadeiramente se conectar ou estar feliz com a sua chama gêmea. Finalmente, pessoal, a gente vai entender o que faz a gente se unir, conectar, estar feliz com a nossa chama gêmea. Vamos lá ver isto. Gente.. Hum. Eu estou muito feliz porque temos várias coisas a acontecer aqui nas nossas vidas ah, e espero que tudo vai dar certo. Eu sinto a energia muito melhor e, e eu sei que a energia existe a energia global que afeta, existe a energia astral e também a energia pessoal, que é individual. Então, se a nossa energia, eu e a Pétia, estiver forte, então as pessoas que nos rodeiam e os que nos assistem e o mundo inteiro vai estar também forte, mas um pouquinho, ok? Um, se o mundo estiver em baixo e a gente estiver alto, fica um equilíbrio. E isso acontece com toda a gente que está com a sua chama gêmea. E neste momento a gente está com uma relação forte um, porque existe sempre. Uh, uh, existe sempre desafios em que a gente decide estar bem ou não, né? E pronto, gente. Então eu não quero dar promessa, mas acho que a gente vai evoluir aqui a nossa da maneira que a gente faz os vídeos, que é vamos pôr mais frequente e vamos colocar vídeos de alta qualidade com uma nova câmara. Mas prontos, é, vamos ver como é que vai porque nunca se sabe, né? Dedos cruzados, como verdadeiramente conectar com sua chama gêmea e estar feliz, gente, estar feliz, feliz, feliz. É isso que a gente precisa, mais nada. Já chega de títulos dramáticos, vamos direto ao assunto. Como conectar, como estar feliz com o seu chama gêmeo. Existe uh, um triângulo que a gente deve fazer, não literalmente, mas uh, três coisas que a gente deve fazer, ou seja, é como se fosse uma, uma trindade, um triângulo, e que quando a gente faz isso, a gente está... Uh, muito mais conectado com a nossa chamagem, mas estamos felizes e sem isso nada acontece. Está a vento, espero que você me ouça aqui no microfone. Então, uma das primeiras coisas é ser. está então, então, ser você, você tem que ser você mesmo. Seja você mesmo, ok? Quando você é você mesmo, ou você mesma, você não está mentindo. Você não mente, você é. Um, Prontos, claro que se a sua natureza for uh, demasiado bruta, porque existe todos os tipos de natureza neste mundo, existem uh, naturezas humanas que são gentis, outras que são mais brutas, outras que estão cheias de energia, outras que não têm energia e por aí fora. A sua energia pode ser uma energia bruta, sabe? assim de, de fazer as coisas rápidas ou fazer as coisas com muita força bruta e por aí fora. Então, seja você mesmo. Claro que se você for você mesmo ou você mesma, uh, é normal que a sua chama ou a sua família não consiga interagir muito com você. A gente, toda a gente aqui neste mundo aprende a viver uma realidade falsa para que a gente consiga ter amigos, ter Conexão com a família e conexão com a chama gêmea. A sua chama gêmea na verdade, que, uh, está interessada em você porque é você mesmo. Você é você mesmo. Agora, é... Um, mesmo que você não seja você mesmo, ou se ou você mesma, <risos> um, a sua chama consegue sentir o cheiro de quem você realmente é, mesmo que você não seja você mesmo. Claro que todas as informações que eu der aqui no canal serve para ambos vocês dois, só que é normal se você assistir o canal e a sua chama gêmea não. E logo a sua chama gêmea pode ser uma pessoa que nem sequer sabe o que está a acontecer, né? nem sequer sabe uh, o que é que são chamas gêmeas, nem nada. Então basta uma pessoa saber o que é que está tudo aqui a acontecer e tomar tomar a ação para que você possa uh, fazer o que é certo e a sua chama gêmea vai acompanhar. Porque tudo o que você for ou é a partir de agora, sua chama gêmea vai ser também. Mas não a mesma coisa, vai ser o oposto. Logo, se lembra disso? Aceitar é a segunda coisa. Existem várias maneiras de a gente aceitar as coisas. Existe o aceitar e não querer saber. Ou aceitar querer e, e querer saber. Porque... Ah, existe também o aceitar mas aceitar no modo infinito que é incondicional só que o ego não toma posse de nada não, não faz nada então nós temos que aceitar tudo até o ego Há pessoas que não que não que querem colocar o ego lá embaixo que querem se separar do ego isso não é uma opção nós temos que coexistir com o ego e uh, ter um, um meio termo ok Então você tem que aceitar, quem você é e aceitar quem a sua chama-gêmea é. E só assim é que a relação vai finalmente andar para a frente, ok? Uh, quer você conheça a sua chama-gêmea ou não, ou quer você esteja com ela ou não, aceite de uma vez por todas, porque uma das maiores causas da separação é porque você não aceita a sua chama-gêmea, ou você não aceita quem você é, e por aí fora. Não é possível a sua chama-gêmea e você se conhecer e depois se separar, sem nenhuma razão. Não existe. Existe uma razão e é uma destas que eu estou a falar. Então está na hora de andar para a frente. Pronto, quando você é você mesmo, quando você aceita quem você é e quem a sua chama é, e um, o que vai demorar meses, anos, ok não é, não é assim, não é um estalar de dedos, vai demorar anos. Aceita essa realidade que vai demorar pelo menos dois anos para que vocês hum, entendam as energias e se acomodam, uh, se sentem confortável, confortáveis uh, nessa energia, porque é uma energia desconfortável, aceita quem você é, seja quem você é e por aí fora. Isso aí vai demorar dois anos, pelo menos. Não esteja com um impaciente, né? esqueça, a impaciência não vai fazer nada. E confiança, ok? Confia. No seu poder único, no seu poder magnífico, confie no poder da sua chama-gêmea, confie no momento em que a sua chama-gêmea diga, olha, eu não gosto disto ou vamos fazer isto, confie em você mesmo também. Ambos têm que confiar em vocês mesmos. Mesmo que uh, pareça estúpido a ideia da sua chama-gêmea ou o que, o que a sua chama-gêmea disse para você, mas tente confiar. Claro, tem que confiar em você também, porque se a sua intuição estiver a dizer não, não, não, não é bom, e isso eu chamo a sua chama gêmea dizer o oposto, então já você tem que dizer, ok, uh, eu entendo, ok, chama Gêmea, eu entendo, mas porém eu o sinto totalmente diferente. A minha intuição me diz, Pá, não é bom. ok, Então vocês têm que chegar a um acordo, a um meio termo. <risos> o meu livro começou aqui a disparar aqui as páginas. E lá está, então, você tem que, após fazer o triângulo, ok, ser, aceitar e confiar, basta, aí o amor vai aparecer, porque, sim, existe um amor de, logo no início, quando você sabe quem é a sua, sua chama gêmea ou por aí fora, mas, esse amor não está construtível, é um amor sem fundação. É um amor que não tem fundação, quando você não é, aceita e confia. Se você amar sem confiar, aceitar e ser, esse amor vai ser muito vazio. Para esse amor ter, se erguer e ser forte e tudo isso, você tem que amar, ser, uh, amar. Sim, amar, claro, é, a gente ama sempre. Amar é fácil, a não ser que o coração, o chakra do coração esteja bloqueado. Falando nisso, a gente faz terapia de energia, que é à distância, a gente consegue colocar todos os chakras em condições para que você saiba disso, isso aí é, pronto, é, uma das, é um dos problemas, os chakras estão bloqueados, segundo, a pessoa não é a sua verdadeira personalidade, terceiro, a pessoa não aceita. Quarto, a pessoa não confia. E quinto, temos que amar. Então coloco tudo isso em prática. Não é só saber a informação, ah, só tenho que fazer isto, isto e isto, ok, está tudo bem. Não. Tem que praticar, tem que experienciar, tem que ter paciência. Demora anos. Ok? Não é só ler. Aqui, hoje em dia, estamos a ler uh, uh, informações na internet e a gente. Pensa que é um mestre. Não, não, não, não. não. O, mestre, o mestre tem experiência, o mestre tem paciência e o mestre uh, sabe e faz. Faz e sabe e por aí fora. É isso. A gente fala de experiência, nós não estamos aqui a ler teorias e colocar aí na internet sem fundamentos. Não é? Gente, a gente modificou o nosso o site da internet. Está espetacular. André, Pétia, uh, andré, andré and Petia. Uh, one, é and ponto, ponto one. Está na descrição em mais. Slash PT. Porque. Barra PT. Porque uh, assim você consegue ter o site em português. E uh, seria espetacular ver você lá. Mal posso esperar por ver você no nosso site. A gente vai colocar lá a nossa história, o nosso e-book, as nossas terapias e os nossos blogs no futuro breve e, como a gente falou, vamos mudar aqui a nossa câmera e a nossa filmagem e filmar mais frequente. Espero que tudo dê certo para dedos uh, cruzados. E é isso, gente. Abraços, uh, se junta ao nosso à nossa comunidade de Telegram e a nossa comunidade de Facebook e por aí fora, ok? Gente, muito obrigado por tudo. Até já.